E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Sertxia, trazendo mais um vídeo pro canal. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. O seguinte, rapaziada, deixa o like, se inscreve ativa o sininho de notificação pra tá recebendo todos os vídeos novos. Mano, hoje eu tô aqui pra gravar um videozinho no rede Soft Tanks. Eu vou mostrar minha conta aqui, galera, porque a continha tá até legal. Eu consegui pegar 7 milhões, como que tá aí no título, né? Com uns itens aqui que eu consegui pegar. Daí, né? o evento é limitado, beleza? Daí eu peguei 7 milhões, decidi trazer esse videozinho. Não é um FC tão... É, grandioso, né, mano? Não, aquilo tudo, pá. Mas eu decidi trazer aí pra vocês. Vou mostrar como que eu peguei, foi fácil ou não. Porque tem uma semaninha que eu tô jogando. Acho que uma semana, um pouquinho. Tive de revogar pro fato de... Vocês viram a tela deu aquilo. Comparado em um lugar só. Mas fiquei jogando, tô jogando uma semana e meio acho, por aí. Porque não tem muito tempo pra ficar toda hora entrando. Mas sempre tem um pouco... O que sobra, eu tento gravar e faço as evoluçãozinha Mas por enquanto a evolução também tá Normal galera, deixa eu falar um negócio pra vocês, se vocês querem, eu vou fazer vídeo lá naquele outro DD tank também, que é hard Versão 10.3 e também vou fazer é, vídeo do DD tank versão antiga, quem tá com saudade dos vídeos da versão antiga Comenta aí pra mim saber, demorou? E dá uma sugestão aí mano, o que, que vocês acham? Hoje eu não vou fazer PVP galera, vou mostrar a continha ah, Se vocês quiserem um vídeo de PVP, eu tô melhorando no PVP mano, pra trazer um vídeo é, dedicado a PVP, beleza? Mas, eu vou trazer onde que eu tenha que ver, vontade, beleza galera? Num servidor qualquer, beleza? Não, não quer que é servidor, beleza? Ó, quando eu decidi fazer, vai ser um videozinho top aí pra vocês. Peguei aqui no evento limitado as coisas que eu tô falando da evolução. E ó, tá tudo aqui, mano. Novo de cupom. Não sei se peguei... Ó. Rap do DDTank, não sei o que. Já retirei o prêmio. Mas eu peguei uns aqui, ó. Algumas coisas. Tá legal. É só você sempre é o evento limitado que sempre tem alguma coisa, mano. Mas dá pra upar a coutinho. Dá pra deixar ela mais ou menos, mais ou menos. Mas se você saber pá pega muito atributo na moral Depende do cara também, né? Mas enfim. Aí, beleza? Vamos abrir aqui. não tem esse aqui que com 90. Deixei ele por 2 dias. É isso aí. Eu peguei menos FC. Eu tava com 7 milhões e é e 300, tá ligado? Mas o que que acontece? Daí, a figura não tá ativa. E ainda tem, algumas, tem alguns aqui pra ativar. Ó. Não, agora só... Daí fica de boa. Deixa tá ativado, se for... Necessário. <risos> é, beleza? Agora só falta os acessórios do, é, do homem e da mulher, né? meu pai chegou aqui daí acabou mas só me atrapalhando né mas eu consegui pegar os 7 milhões e 300 aí que eu falei pra vocês as pelas estão assim roupa gold não chapéu gold e roupa gold com subliminar 3,5 nos dois e na arma subliminar 4 gold também coloquei avanço 3 no escudo até que enfim né <risos> e beleza daí as roupas tá assim certinho vocês desse aí que eu mostrei pra vocês aqui agora top steven na conta assim né <risos> eu curti as práticas físicas e ataque mágico resistência mágica tá assim armadura pá, prática espiritual <risos> ah, Aí, pra vocês as cartas. Hum, carta, vamos com isso aqui. Aí, ó. Já dá um FC, colocar full 35 aqui. Atributo que aumenta nesse aqui, é bom demais, fiote. É, beleza. pegar o 40, as ficou com um bonito Não pau, ó. Aí, mexe aqui um pouquinho no totem. Mas já pegou 7.400. Seguro, ativei, pá. As pedras estão assim, não sei se tá bom mas. Acho que tá bom sim. outra marca. Outra marca tá assim. <risos> Vamos colocar isso aqui. Não melhorar aqui. Hum. Vou colocar a outra então. Cadê, é, né? Aí pronto. Acho que no ia não. é pra estrela, nem sabia disso, então vou colocar na melhor. É, deu pra pegar um FC a mais aqui. Não foi grande coisa assim, mas... Até que pegou um trembão. Não dá uma olhada aqui na oficina. Não cuida. colocar esse aqui mesmo. Porque você tá assim, né? Eu vou colocar níveis... 6 de pegar mais um FC bonito, né? Tranquilo. Não sei, vamos tentar evoluir isso aqui. Nível 27. Não foi, mas tudo bem. Vamos aqui. Galera, não se mexer com esse negócio de pedra do seu, quem saber? Avisa aí nos comentários. Vamos começar aqui com mais um Izinho. Eu gosto de dar uma acelerada aí no vídeo. Meu Deus, tá difícil colocar a gold aqui. Então galera, eu vou ficar com esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Eu vou pegar um FCzinho aqui a conta, mostrei pra vocês como que tá. As pelas, figura, contramar. depois a gente fazer algumas coisinhas. Ah, montaria. Também que eu ia de evoluir. As imagens de montaria Tem que ativar muito, né? As montarias. É... de montaria, né? Montou ruim. Com... <risos> Engraçado, mas tudo bem. As runas, como que estão? Meu pet, não mostrei pra vocês, né? Mas ele tá nível, 30, nível 48, com as coisinhas aqui por um dia e tal. Tá dando pra tirar um PVP legal. Mas na próxima evolução eu vou tentar pegar pelo menos uns 15 milhões de FC. Será que eu consigo? Vou ir tentando e daqui a um tempo eu trago pra vocês uma evolução top, beleza? Vou juntar uns cupons, fazer umas coisas top aqui. Então se você quiser entrar, o link tá na descrição, deixa o like, se inscreve se for novo. Ativa o sininho de notificação e me segue nas redes sociais. Tamo junto, até o próximo vídeo, um abraço do senhor Tietê e falou.